Então, essa, essa, a qualidade dessa maniva depende de duas coisas, da idade do caule e do número de nós por maniva esse nós eu já estou usando a linguagem do produtor, nessa foto do lado superior do lado direito, você está vendo aí manivas com vários, vários nós ou gemas ou brotos por que, que se fala na idade do caule porque a planta a planta tem que ter uma idade mínima de oito meses e, no máximo, de 12, estourando 14. Eu gosto muito de comparar, porque as pessoas não entendem. Ah, por que oito meses? É como se fosse uma pessoa, uma mulher. Uma, uma menina de 10, 11 anos, ela não está com o organismo preparado para ter filhos assim como uma mulher de 60 anos já passou da idade. Então, a gente pode até aproveitar isso aqui para desmistificar essa história de que o cultivo da mandioca é 18 meses. Vou explicar por quê. O nosso agricultor, aquele que plantou em janeiro de 2021, ele quer colher só em julho de 2022. que vai acontecer? O que vai acontecer? ele vai ter uma mandioca com 18 meses de idade, onde ela não tem mais idade para reprodução. E mesmo que ela tivesse essa idade para reprodução, ela, como você iria guardar essa maniva de junho, julho, até janeiro do outro ano? Não tem como, você guarda a maniva no máximo por dois meses. Então, eu costumo dizer para o nosso pequeno agricultor... E o ciclo da mandioca não é não só 18 meses, são só 12. Nós já fizemos experiência, em, quando eu trabalhava em Teresina, na Embrapa, que a gente plantou um hectare de mandioca e em janeiro. Quando foi dezembro, nós colhemos a metade. Então, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente tenha colhido 3 quilos de raiz por planta na colhida em 12 meses. E a outra metade nós deixamos para colher só em julho. Lógico que houve um aumento no peso da raiz. Mas você teve, em janeiro, em dezembro, 3 quilos. Em julho você vai ter 3 quilos, 400 gramas ou 3,5 quilos. Quer dizer, não compensa a planta ficar seis vezes a mais no solo para aumentar só 50, 500 gramas. Porque o pequeno agricultor tem fome. Quem tem fome, tem pressa. Então, por isso que eu digo que o, o ciclo da mandioca ele tem que ser apenas de 12 meses, porque se ele plantar em janeiro e colher em dezembro, ele já está com a maniva no ponto de plantar de novo. Então, por isso que se diz que a qualidade da maniva depende da idade do caule. O caule tem que estar nessa idade de 8 a 12 meses, estourando 14. Por exemplo, nós temos dois tipos de mandioca. Nós temos a mandioca brava e, o, o, e a mandioca mansa. O que diferencia uma da outra é o teor de ácido cianídrico existente entre elas. A mandioca brava, ela tem um teor de ácido cianídrico forte, tanto que se você arrancar uma raiz e der para o porco comer, imediatamente ele vai morrer, por causa desse grande teor de ácido cianídrico Já a mandioca mansa ela tem o ácido mas em, em quantidade bem pequena, aqui no faz mal. Essa mandioca mansa é que a gente chama de macaxeira. E lá na, na Bahia se chama de aipim. Então, o que acontece? O pequeno produtor me diz e quando ele planta macaxeira, com seis meses, ele já pode colher que já dá bastante. E eu digo, não faça isso. Espere mais dois meses espere que ela atinja oito meses, para ela poder estar na idade de reprodução. Aí ele pode dizer assim, ah, mas se eu plantar em janeiro, oito meses vai dar em agosto. Então, eu só vou plantar em, dezembro, em janeiro de novo. Como é que eu vou guardar? É a mesma coisa, você retarda o plantio. Se você vai plantar macaxeira, em vez de você plantar em janeiro, no começo do ano, você deixa para plantar no começo de março, ou final de fevereiro e você vai ter os oito meses já pertinho de chegar ao início da nova safra. Pronto, está aqui um exemplo mas, é, em relação à, à idade da planta. Essa é a maniva, é feito um corte, onde você vê, é, nessa foto do lado esquerdo, do lado de cima, você está vendo aquela parte branca que o agricultor chama de leite. E que, não, e que nós dizemos que é ali que está a seiva da planta. Então, se você observar nessa foto do lado esquerdo, da parte superior, você vai ver que a distância, quando acaba o círculo do, do leite, que eles chamam, para a casca é bem pequena. Então, essa significa que essa é uma maniva boa. Já essa, essa da foto, do lado direito, é, na parte de baixo, você vê que essa parte da seiva, que o produtor chama de leite, ela está bem pequenininha. Então, uma maniva dessa vai ter problemas para que ela possa é, produzir, para que ela possa nascer, para que ela possa brotar, para que ela possa germinar. Exatamente por isso, porque é a idade da planta. Então, aqui você pode ver bem nitidamente nessas duas fotos. A primeira foto do lado esquerdo superior e a foto do lado direito inferior. Você está vendo uma grande diferença em relação a esse círculo pequeno que a gente chama de seiva, onde está concentrada a seiva da planta e que o produtor chama de leite.